Hoje nós temos uma ótima notícia, o projeto de combate ao trabalho infantil, que é de minha autoria, assinada por todos os vereadores, foi aprovado por unanimidade. É uma notícia importante, porque é, é, a criança tem o direito né, de ser feliz, de brincar, de estudar. E nós estivemos aqui com a presença do juiz, doutor Ademar Prisco que ele é responsável pela 15ª região por essa questão. São José ganha um instrumento muito importante para a erradicação do trabalho infantil. Nossas crianças têm o direito de ser feliz, de estudar e de sonhar.